Não, não é eu a é. é. é. é. é. é. é na central. a fazer a dobra, a Vamos a ver só e o que é que se faz É, São o que é que se faz a olha, Se está em direto? está em direto, eu recebi agora uma mensagem Que Bem... Até senhor! <risos> Olha, vem aí com o baixo mal. Vai fazer o pagamento de transferência. Até meu, e até o meu. Vamos atrasar o jogo com é. tua causa, não? Qual é a minha comissão? Já te pude, Toda a gente conhece esta equipa, desde que tivemos dois anos ou um mais sem jogar com ele, temos o ganho sempre. E eles agora têm os gajos novos. Mas pronto, independentemente disso, nós temos que entrar é para ganhar. Temos que entrar com, com a convicção e, e a concentração que temos de entrar nos jogo. que tem sido muito boa. O outro jogo foi muito competitivo e, especialmente, é, a segunda parte, jogámos muitíssimo bem. Temos que ganhar, vamos ficar a vitória com o treinador e, é, pronto, lembrar dos campos, lembrar dos campos, né? os lemos. Mas vamos continuar a fazer o livro, só se eles estiverem aqui. Se, se eu me enganei, foi um sinal. É que me enganei. Um Por isso, é, é estar atento. E se houver algum livro marcado direto à baliza... É acertar na baliza. Então, a bola é, acertar é, na baliza. é acertar na baliza. Poder na baliza. <coughs> e, vai, e vai estar sempre a massacrar isso e mandar é a bola para as cobras. Poder acertar na baliza. É acertar na baliza. Nem que seja rasteira. O que interessa é acertar na baliza. Mas guarda-redes que podem acontecer. Ok? Pronto, nos cãos, marca o, o Ilasa, à volta esquerda. no nosso que é o Alex. Vamos tentar. É Primeiro esposo vai, vai, vai, vai, vai o, o, vai o Pica. Atenção, é. a equipa vai ter algumas alterações, não sei se vai funcionar, mas vai ter algumas alterações. Vai jogar o Rui, o Linhos, o, o, o, o Adriano Marcar, o Rui Assurrado. Eu, mais atrás um bocadinho, limpar tudo pode pôr a colocar a bola é fácil não é remato. O, o Flávio na esquerda a Trigo, vai jogar no meio. que é o jogador mais experiente Vai jogar ali no em <risos> <O net. risos> é só faltava um peso lindo, é, eu sou, eu sou a rin, não é a o Marcelo, na minha esquerda. O Ronaldo. só estou com a gestão da Lênhos, anda, lênhos! Pareceu uma arega. Vai, vai, vai, Adriano, vai! Ai, a puta! Vai, Viva, viva, viva! Vamos, Adriano! Bom, Adriano! Ô, Rússia! O PEC passa a dois metros, Olha, e não deixa aproximar ali, pumba! É igual, já foi! Vai ele! Ali é ele! Olha ele! Olha ele! é visto Olha mini dele. Olinhos tem ele! Olha dos pés, meu. vai Tiago! ar! Vai, costas. Vai, Chuta! Deita fora, né? Deita fora! O Nedalho de lhe primeiro. Vai, cara! Vai, cara! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Ei, que puta foda-se! É. Fora! Anda Vilaca! Vilaca! É. Ai, não é, foda é, é. como é? Né caralho? Que bem, estava mesmo a ver o Hélder sozinho! Ei! Foda-se! Bem metida já está, Tiago! Ao contrário, Helder! Trevela, cara! Trevela! É, sabe! Que jogado! Cruza a flor! Olá! Bom, Flávio! Excelente, Flávio Marcelo! Mas mano, Ganhou o fogo! Olha lá, faz aqui! Faz aqui, caramba! Estica! Eita, é nossa! Olha lá, mais outra igual, outra igual! Vai, moça! Vai, moça! Vai, vai! O Flávio está lateral ou está a médio? Está muito ofensivo. Fora de jogo o Fora jogo? É o Peca, está aí Fora de jogo? Sim, senhor. Pico? Vai. Joga, Dieter. Ai. Oh! Isso Vai, Aparece! Vai, Vilaça! Bom! Oh! Vai jogado o Eller! Bom pique! Não, só Não E tens que comer tudo? Se Só queres comer a favorinha, não queres comer os ossos? Já Boa. Boa! Vai, Tiago, vai, vai, vai para cima! Bora! Valeza, porra. Caralho, nas o Bem jogado! Olha o jogador! Não foi nada! Sabe que ele tem um, uma perna longa, velho? Faz o não, não. Tu tu não o é puxa, puxa, agora, puxa, estava a puxa mesmo para ver os olhos, só para ver os olhos. É. Não, puxa, não, puxa mesmo, puxa mesmo. Mister vai falar, vai, vai, vai. O Best player. Best player. Best player na escola. Na escola. As jogadas têm sido feitas. Simples, vai Também está cool. Olha, isto também faz Mas, também, não... Olha, isto também faz Celso. <risos> no O, Arthur, o Arthur não respeita a de Olha, E Eles marcam mal. As tabuleiras vão à É, Uma tabela entrada a fundo de cima. A defesa é que tem que andar sempre a pé. Tão depressa a bola estar aqui na lançada que está logo nas costas a pé. Tem que estar a Eu vou perguntar as coisas. A a para ir O que é que tem? Vai, vai! Que é que Olha, olha aqui ó. carago, bom Flávio, excelente. Vai ver se ele. Se ele não se mete atrás da barreira hoje, o Tiago é a baliza. Logo, e lá procura é peixeiro. Já está, Miguel. Já está, Miguel. Outra! Boa! Fora do jogo! Não está? Que grande! Boa, ah! oh, Rilhas! Que nada contigo hoje! Ah, já marcou um! Oh, oh, mete aqui esta bola que eu estou com esta merda na mão. Olha, isto a filmar. Não joguem-lhe isso. Um dia qualquer pode ser para ti. Aqui a 23 Não está alguém... tu, que Tu tu queres? Estou tapetando